Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste final de semana, a Igreja celebra a festa de todos os santos. Jesus nos exorta no Evangelho dizendo, Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. A santidade, ela é uma característica do nosso Deus. Nosso Deus é santo. Os santos que foram canonizados, eles foram reconhecidos como pessoas que se tornaram imagens visíveis ou tornaram visível a santidade de Deus no mundo. E eles não apontam para si mesmos, mas apontam para aquele que faz a gente ser santo, que é o próprio Deus. Então, a festa do todos os santos, ela é em primeiro lugar uma festa de Deus, e revela a grandeza, a bondade e a santidade de nosso Deus. E esses santos, eles tornam conhecido este rosto de Deus no mundo. São luzes que Deus acende na história da humanidade para que nós permaneçamos nos caminhos de Deus e para que também nós nos assemelhemos a Deus. Qual é que é o caminho da santidade? O caminho da santidade é proposto por Jesus no Evangelho de hoje. No Evangelho desse domingo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e serem de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. É interessante a gente observar que Jesus não chega dizendo vocês têm que ser pobres de espírito, vocês têm que promover a paz, vocês têm que ser misericordiosos. Não. Ele apenas diz assim, felizes os que optarem por este caminho. Ele apresenta um caminho e diz, serão felizes aqueles que viverem assim. Então fica o desafio para nós de descobrir a alegria de ser misericordioso, a alegria de promover a paz. Esta é a alegria de Deus que animou os santos. Os santos transformaram a alegria de Deus na sua própria alegria. E por isso que eles também permanecem com pessoas que eternamente tornam Deus conhecido no mundo, torna a alegria de Deus a alegria de toda a humanidade. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.